Ela leva 25 metros na lata, uma catambinha meia grande. Esse é o caminhão que nós puxarei lá para distribuição lá do depósito. Só tá nós estamos aqui no porto. Eu vou mostrar ali uma parte do porto.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 Vai fazer esse vidinho curto e É só ao mesmo tempo que vai carregar a carreta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 Depois uma outra vez que eu vir aqui, eu vou fazer um vídeo lá do barco, lá tirando areia lá no rio. Nosso amigo Sorvão lá tá acertando a carga Agora ela vai vir já na parte de baixo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 que é só, só o tempo mesmo de carregar mostrar para pro pessoal como é que trabalha 55C e também mostrar também que esse caminhão também é um porcaria lá que é da nossa empresa esses dias pra trás eu fiz um vídeo da, da outra mística 75 e ela tem assim que encodando mas vai fazendo uns vidinhos das coisinhas vai, tem, ó. Uma... já tá quase completando a carga, eu acho que mais essa é pá aí, talvez mais uma já, já deu também.